Quero falar com você desse produto aqui da Liot, água termal. Ontem, até a hora que eu recebi lá na TV, veio dois, tá? Esse de aveia e um de amêndoas. O pessoal falou assim, água termal, nada a ver, imagina, não faz efeito nenhum. Eu uso desde o ano passado e após um mês de uso eu percebi assim uma melhora imensa. Na qualidade da minha pele. Então assim, eu recomendo, porque não é uma água termal qualquer, tá? Ela tem um bafo quente, eu já passo. A pele já calma na hora. Toda hora, na verdade, que eu entro no carro, eu passo. E à noite também, até antes de dormir. Enfim, eu uso pelo menos umas 3, 4 vezes por dia. E pra mim, deu um super resultado na qualidade.